Paz e paz, queridos. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema companheirismo, tendo por base o texto de Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Eu espero que você tenha lido isso na sua Bíblia, para que a gente possa compartilhar algumas perguntas. A primeira pergunta é o que é companheirismo? E a gente pode responder como dedicação mútua entre companheiros. Tem a ver com mutualidade. O que é necessário para que surja o companheirismo entre pessoas? Bom, é que é importante que estejam seguindo a mesma jornada, a mesma caminhada e se ajudem mutuamente, né? um ajudando o outro. A diferença entre amizade e companheirismo? Sim, amigos podem seguir caminhos diferentes, mas companheiros seguem o mesmo caminho, a mesma jornada. Qual é o valor de um bom companheiro? Um bom companheiro é aquele que nos ajuda nos momentos das nossas dificuldades e quando nós estamos eventualmente fora do caminho, aquele que nos traz de volta para o caminho. As perguntas específicas do texto que você recebeu são quatro perguntas e segundo este texto né, de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 19, companheiros cristãos são aqueles que, em primeiro lugar, compartilham suas tristezas e suas alegrias. É, A vida tem tristezas, e a vida tem as alegrias, e nós, companheiros de julgos, temos que compartilhar um com o outro, a nossa tristeza e também a nossa alegria, isso está no versículo 13. A segunda pergunta desta parte é, que promovem cura entre uns dos outros, que promovem a cura uns dos outros, no versículo 14 e no versículo 15, Tiago está falando a respeito de alguém que está necessitado, de alguém que está doente, enfermo, e alguém vai e ora por ele e abençoa esta pessoa, amém? Então, promovem cura uns aos outros. E a terceira parte, a terceira pergunta, é que confessam os seus pecados uns aos outros. Companheiros de julgo, de caminhada, são pessoas que aprenderam a confessar os seus pecados uns aos outros. A gente não pode fazer isso na frente de todo mundo, né? não é possível e não é saudável também. Mas quando a gente tem um companheiro de caminhada, isso nos cria uma possibilidade extra de confessar os nossos pecados um ao outro. Amém? Tá é muito importante isso. E a quarta e última pergunta desta segunda parte é que oram uns pelos outros. Né? O versículo 16 como é bom ter alguém para eu poder compartilhar as minhas necessidades em oração e também orar e receber oração desta pessoa. A gente faz isso de uma forma geral com todas as demais pessoas. Mas quando a gente tem um companheiro de caminhada, uma companheira de caminhada, né, um, com a, uma pessoa com quem a gente caminha junto, é, esse caminhar junto faz com que a nossa oração seja muito mais efetiva. Então a minha pergunta para você agora na terceira parte da aplicação pessoal é, você tem um companheiro cristão? Quem é ele? Quem é ela? Né? Aqui a minha recomendação para você é, se você não tem um companheiro cristão, né? às vezes o esposo, a esposa, é, você deve procurar alguém na igreja mais maduro na fé, que seja o seu companheiro de jornada. Então você procura uma pessoa, se você é homem, procura um homem, se você é mulher, procura uma mulher para ser sua companheira, o seu companheiro de jornada é muito importante isso, e a partir do momento que você vai desenvolvendo esse relacionamento muito pessoal e próximo com essa pessoa, você é chamado a orar por ele e por ela, né? ou por ela, e deve fazer isso principalmente nos momentos de alguma aflição, né? ah, e também, claro, se alegrar nos momentos em que ele ou ela obtém alguma vitória, como é bom a gente poder participar da oração na vida da pessoa, e depois ver que essa pessoa teve uma vitória e aí nós nos alegramos com ela. Você deve ficar ao seu lado quando ela fica doente? Sim, é uma pergunta que evidentemente faz parte do processo nós estarmos juntos nos momentos em que essa pessoa está doente. Né? E também a outra pergunta é, vocês têm mutuamente confessado seus pecados e fraquezas? nós precisamos ter sempre os nossos pecados confessados, né? Por quê? Porque quando nós confessamos o nosso pecado, a confissão do pecado traz cura, traz restauração. E também as nossas fraquezas. O que, que são fraquezas? São aquelas tentações que podem nos desviar do caminho. E a última pergunta dessa série é, vocês têm orado juntos após admitirem seus pecados e fraquezas? Aí a história é que a gente deve orar um com o outro, né? É, de forma muito é, sigilosa, de forma muito particular, não é uma oração pública. Por quê? Porque nenhum de nós quer expor a fraqueza do outro e nem deve expor a fraqueza, né? Nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Então, ore junto com esta pessoa, seu, seu, seu companheiro, sua companheira de caminhada, de jornada e eu tenho certeza que você terá uma jornada feliz e abençoada em nome de Jesus. Na aula que eu deixei disponível no site, você tem aí outros textos que apoiam o companheirismo entre filhos de Deus, né? e eu espero que você leia todo o livro de Tiago, são apenas cinco capítulos, para que você possa desfrutar de uma caminhada excelente e abençoadora em nome de Jesus.